O Grupo dos Raunos. Acredita-se que os rados formem o grupo mais antigo de cães criados para colaborar com os seres humanos. Esqueletos de cachorros parecidos com bazengis foram encontrados em antigas escavações ao lado de humanos primitivos, e paredes de tumbas do Egito Antigo estão cobertas por desenhos de cães que lembram galgos ingleses e cães do faraó. Os rados são caçadores e perseguem suas presas geralmente mamíferos, e não aves, como no caso dos cães esportistas usando a visão, o olfato, ou uma combinação dos dois. Entretanto, diferentemente do grupo dos esportistas, esses cães geralmente não esperavam pelos seres humanos, mas lentos, para sair a caça corriam na frente dos caçadores. Na Pet Love você encontra a ração certa para o seu pet. Link na descrição. Gostaria de receber mais dicas para o seu pet? Então deixe seu like e se inscreva no canal.